Oi, águas cinzas e águas pretas vão ver a evolução do sistema. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então, olha só, tudo amarelinho, resolvi ficar amarelinho também. né? A molecada já está cantando. É interessante observar e acompanhar essas coisas. Viu? Até uma semana, dez dias atrás, estava mais silencioso. Mas a primavera vai chegando, a molecada vai se tocando disso, começa a querer fazer ninho e começa a cantoria para todo lado. É época de acasalamento. A molecada começa a fazer os ninhos, começa a acasalar, daqui uns dias já está já colocando os ovinhos, chega a primavera, fartura de alimento outra vez, pode alimentar prole legal e alguns passarinhos vão, vão fazer é, uma, duas... Talvez até três ninhadas durante esse período. E, e vai essa cantoria até março, abril, onde sossega um pouquinho as coisas, né? E a vida é muito legal, essa história toda, né? Para quem ainda não viu, essa daqui é uma flor de ipê. Olha que linda, que grandona. Mas vamos voltar. Estamos fazendo o trabalho lá do, do novo brejinho e do, do filtro... Né? para ter uma água de uma qualidade ainda melhor. As coisas todas estão correndo bem. Vamos ver ali, à medida que vai sobrando um pouquinho de massa no trabalho que vai fazendo, vou usando para refinar alguns pedacinhos que, que ainda falta dar o, o acabamento. Já fiz a ligação do novo brejinho com o, o filtro. Coloquei a bombona para dar uma ideia para vocês de como é que vai ficar o filtro. E aí, à medida que eu fui fazendo, eu percebi que podia levantar um pouquinho mais para ter um volume maior, então estou fazendo uma paredinha lateral que depois vai virar um canteirozinho em volta do, do filtro todo. Vocês vão ver, o, o filtro já está começando a querer tomar forma, está né? começando a, a ficar mais interessante. Vamos dar uma olhada? Ah, sim! E aí eu aproveito também, vamos dar uma olhadinha nas plantas que já estão crescendo, Tempos atrás fiz uma limpeza geral no, no filtro, é, no, no brejinho ou no banhado das águas pretas. Lembra, tirei todas as plantas. Vamos ver as plantas agora já estão bem maiores, estão crescendo, dando flor. Vamos acompanhar isso também. Então vamos ver o vídeo. Hoje pela manhã trouxe mais alguns carrinhos de pedra. Eu estou lavando as pedras, tirando os toquinhos que vem no meio para deixá-la um pouco mais limpa, né? Deixa eu tirar minha sombra. Então aqui como é que está ficando? Fiz hoje cedo mais uma camada. A segunda camada de cimento, de massa, né? A gente ainda vê a telinha, a primeira camada feita ontem, a segunda camada hoje, a parte de baixo está tá feita, aqui eu devo plantar alguma coisinha é o que o terreno foi indicando e estou deixando secar porque a próxima etapa talvez amanhã eu ainda traga um pouco mais de pedra mas a próxima etapa é encher o sistema outra vez mas aí eu quero deixar secar melhor essa parte aqui de cima encher o sistema outra vez e acompanhar o trajeto da água. Acabei fazendo um pouco mais elevado. Então eu vou ter que fechar um pouco mais aqui do lado. Esse lado aqui ó, já tá mais alto. Dá pra gente perceber, né? Olha só. Né? Então, tem um abauladinho que foi feito aqui, justamente que é onde o efluente vai passar. Uma laminazinha indo para a parte de baixo, onde eu vou fazer um filtro para coletar a água naquele tambor. Desse lado, eu vou ter que subir um pouco mais a paredinha para ficar pelo menos no mesmo nível da parte de cima. E aí eu vou chegar no nível do tijolo. Aqui ó, esse tijolo aqui tá no mesmo nível daquele tijolo lá então, esse tijolo e aquele tijolo estão no mesmo nível, então essa parte eu vou ter que subir, que é para pro efluente poder passar na partezinha abaulada, na parte mais baixa, olha lá, legal né, ah, que bacana que tá ficando. As intervenções feitas no, no sistema de tratamento de águas pretas, semanas atrás, e olha só que beleza o algodãozinho, olha que legal. Ah, e, e ele está no chão e as crianças pegam para fazer ninho depois. Bom, voltando. Eu fiz uma boa limpeza, tirei o excesso de vegetação e já está voltando tudo outra vez. O copo de leite já está bonito. Já está tomando conta do, do sistema. A taioba está legal. Eu retirei do sistema... O papiro, eu acho ele agressivo demais, é, mas tá aqui nossas amiguinhas de hidrocotiles, olha o biri em flor, tem dado flor direto, aqui vem semente dele, por aqui já tá chegando mais folhinha nova. Tá, então o sistema já está indo, já está se recompondo novamente e aí algumas espécies eu vou deixar de fora. A taioba está legal, a banana do brejo, um dos tipos de banana do brejo, né? essa aqui está indo bem também, eu retirei ela do brejinho de águas cinzas, trouxe para cá. Lógico que ela sente um pouco, mas tá indo bem. Partindo para mais uma etapa. Vamos fechar a paredinha ao longo desse novo brejinho. Tornei a esvaziar, está tá indo tudo bem. Então olha só, colocando o tijolinho tudo no mesmo nível, eu vim ali, ó. Eu vim com um nívelzinho conferindo para deixar tudo no mesmo nível, bonitinho. E por dentro estou colocando a telinha. Venho agora com a massa. Vou dar uma primeira amassada. Acabei de fazer essa parte com a telinha que eu estou cortando. Eu venho com uma primeira amassada. Deixo descansar de hoje para amanhã. E amanhã a segunda mão. Prontinho, a gente tira às vezes uma duas horas por dia para fazer as coisas e aí vai fazendo e de pouco em pouco chega um momento em que tá tudo feito, né? Aqui agora já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar a bombona aqui nesse meio. Em volta vai ser um filtro de areia e brita. E brita não pedra rolada aí a água entra por baixo e sobe novamente e aí eu tenho a água filtrada na parte de dentro tá, mas isso tem tempo ainda deixa eu mostrar o serviço de hoje é, a paredinha já levou a primeira camada de massa e aí essa primeira a gente faz mesmo mais mais tosco, né porque amanhã vem a segunda camada. E aí a segunda camada é que a gente vai alisar melhorzinho. Ó, como tá esse pedacinho aqui. Né? Tem uns trechinhos que ainda precisa finalizar. E aí eu aproveito o restinho de massa. Ó. Aqui precisa finalizar. Aqui tá vertendo água quando desce a água toda de uma vez. É, tá precisando finalizar esse pedacinho também pronto mas daqui a pouquinho essa parte já tá pronta e aí vamos deixar encher de tudo para extravasar para a próxima parte vou tirar a bombona porque aí nós vamos deixar encher tudo e aí eu paro de jogar a água ali que é para ver se tá tendo algum vazamento ou não a paredinha em volta ainda vai subir mais. Mas por hora já dá para a gente ir fazendo as coisas. né? E aí nós vamos ver se tiver tudo bem. É o teste de estanqueidade. Então se tiver tudo bem, a gente esvazia ela. Volta com a bombona. Coloca as pedras, areia. E parte para a próxima etapa. É aquele pedacinho ali que eu achei que eu fosse terminar antes mas <risos> acabou ficando para depois e depois dessa parte aí sim a gente chega finalmente, espero eu nessa outra parte que vai ser um lago maior que o Miguel já escavou, já tem dois anos isso e ali os nossos peixinhos que aí eu quero trazer os peixinhos dali para cá. Ok? Olha ali, ó. a aguinha que escorre dependendo de como eu trabalho ali por dentro. Como a gente já viu, essa daqui é uma válvula. Uma válvula, né? Eu simplesmente abaixo ela e vem a água. Levanto, o nível sobe desse lado, vem para o laguinho a piscina dos passarinhos, e desce. Tá ficando bacaninha, né? O que, é que vocês acham? Então, legal, né? Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, né? dissemina as informações, e faz o seguinte, abre você também um canal e começa a contar suas histórias, não importa quais histórias sejam. Ah, as minhas histórias aqui são ligadas ao ambiente, ao meio ambiente, ao ambiente natural. Mas de repente a tua história é ligada ao social, a tua história é ligada à economia, a tua história é ligada a, a qualquer... Abre um canal, comece a contar para as pessoas. Ah, vai interessar para todo mundo? Não vai. Mas para um ou para outro você pode fazer a diferença. Eu sei que esse canal aqui nós já estamos com mais de 4 mil inscritos. Lógico que nem, nem todo mundo assiste. Mas vira e mexe eu tenho um retorno de que oh, eu estou fazendo a minha propriedade. Ou oh, graças ao canal eu entendi algumas coisas que eu não entendia. Ou oh, que legal, eu estou fazendo aqui em casa. Né? Faz, divulga, mostra para as pessoas como é que faz. Né? Faz a sua parte para transformar as coisas. E se quiser... Manda isso aqui pra gente também, que a gente edita, faz um vídeo e conta também, divulga esse trabalho pelo canal. Combinado? Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!